Os The Weasel estão de volta, embora esteja ainda em aberto o que isto significa. Sabe-se que está prevista para este ano uma mega exposição com peças que marcam a carreira da banda. A propósito da edição da biografia do grupo da Weasel, uma página da história de Ana Ventura, João Nobre, o DJ, recorda à Lusa como foi vingar na indústria musical e nos palcos nos anos 90. Os intervalos entre os discos eram de três anos da nossa parte, 3 anos. Hoje em dia tu lanças uma música por, por mês durante três anos. Um, e esse gap uh, permitiu fazer, tocarmos muito, crescermos muito e, e, de facto, nunca pensei que iria fazer um, um Coliseu, nunca. Eu, mas nunca pensei que íamos fazer um Atlético. Ainda não há data para a abertura da tal mega exposição, mas Jay garante que incluirá verdadeiros tesouros da história do grupo. Coisas inacreditáveis, que surpreendem... Enfim, nós próprios ficámos surpreendidos com algumas peças e com alguns objetos uh, de uma riqueza tremenda. A biografia dos Da Weasel é hoje editada em quase 600 páginas, em que Ana Ventura esteve em estreita colaboração com a banda, que garante nunca interferiu no contar da história. Os Da Weasel foram a última grande entrevista que eu fiz... Uh, uh, quando, quando ainda estava na redação uh, da Blitz, na altura, uh, e agora, agora poder contar a história toda uh, acaba por ser, acaba por ser uh, uh, quase uma ironia do destino. Não houve uma pergunta que eu tenha feito que eles tivessem dito, qualquer um deles que tivesse dito, não vou responder a isso, uh, não houve uh, uma linha que tivesse sido escrita uh, e que depois de passar pelo crivo deles que eles tivessem dito, olha, eu disse isso mas agora retira. Uh, aquilo que eles me disseram e aquilo que eu escrevi é exatamente aquilo que está no livro. Os da Weasel não vão desaparecer para já, quanto a nova música, resta esperar para ver se haverá algo para ouvir. Os da Weasel vieram para ficar, diz que não, porque não, nem sequer há material, para, para um EP quanto mais, há uma pérola ou outra, ainda estamos a tentar perceber, ainda vamos ouvir com, com atenção e perceber se, se há interesse ou não. A discografia dos The Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo. Com esta biografia e o anúncio de uma exposição sobre a carreira da banda, os fãs podem ir se entretendo enquanto não sai nova música.